Bom, boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma roda de conversa aqui no CCB, Centro Cultural Esperança Vermelha. A nossa roda de conversa que já é tradicional sempre às segundas-feiras a partir das 19 horas. Hoje nosso papo é sobre a Câmara Municipal, o um balanço é, dessa nova composição da Câmara Municipal na, da legislatura que começa a partir de janeiro de 2017, o um ano que vem. Uh, essa roda inicialmente nós tínhamos alguns convidados que não vão poder participar, depois vou estar explicando o porquê e, mas de qualquer forma faremos uma análise da nova composição da Câmara o que, que nos espera pela frente, até para a gente ir pensando nossa tarefa é, em termos de organização mesmo do movimento social, em termos de organização partidária para fazer os enfrentamentos que nós teremos que fazer nos próximos quatro anos, tá? Bom, primeiro, é, achei importante dar alguns informes. O Centro Cultural Esperança Vermelha, como vocês que assistem com frequência já devem saber, é um espaço construído é, e gerido coletivamente por pessoas de esquerda, muitos petistas, mas pessoas de esquerda de modo geral, tem gente que não é do PT também, que é um espaço aberto à esquerda da cidade, toda ela, não só partidos, mas movimentos sociais também. É um espaço que é cedido para reuniões e, e atividades diversas, aqui já teve ensaio de grupos de teatro, já teve reunião é, de diversos coletivos, né? é, muitas programações, você pode propor programações ao CCB, é, nós temos um bazar brechó uh, que tem aqui uma série de itens que vão desde vestuário, né, roupa, sapatos e, e alguns itens que a gente tem guardados aqui além de livros também, né, uh, você pode então, vir aqui para adquirir alguns dos itens do nosso bazar como pode também fazer uma doação para a gente de algo que você não esteja ainda utilizando mas que esteja em bom estado, né, que é móveis nós temos aqui e vazar uma das fontes de, de receita do CCB, além das contribuições é, daqueles que participam da é, organização do espaço e além também das atividades culinárias, já fizemos muitas atividades culinárias. No último domingo é, fizemos um bobó de camarão e pelo menos uma vez no mês a gente realiza alguma atividade culinária aos ouvintes que também ajuda nas receitas para manter esse espaço funcionando tá? Então quem tiver interesse Em nos visitar Estamos à disposição Nosso e-mail é ccevermelha é, Esse e-mail também é um e-mail de inscrição Dos cursos do CCV, tá? Então tem uma programação Já no final de semana Definida, tem atividade na sexta No sábado e depois Na segunda-feira Eu vou estar informando aqui Sexta-feira é o Cine CC&B, com a presença do Ricardo Pereira, que vai estar contribuindo na organização do debate, a gente assiste o filme e depois faz uma roda de conversa sobre o filme, coordenada pelo Ricardo Pereira. É, no, na sexta-feira agora, a partir das 19 horas, o filme é, A Escola Toma Partido e o debate é essa discussão que está pulsante aí, sobre a reforma do ensino médio, sobre é, ocupação das escolas, como os alunos têm que se organizado para resistir. Um movimento que está muito forte é, no Paraná, as notícias que chegam, que está muito forte lá, mas que também está forte aqui em Campinas. Hoje eu, eu recebi um relato de uma escola ocupada, a escola uh, Rui Rodrigues, e então existe um movimento articulado também na cidade de Campinas. É um documentário A gente assistiu um o filme na sequência faz um bate-papo Isso na sexta-feira, às 19 horas, dia 28 No sábado, dia 29, a continuidade do curso Sobre literatura africana É um curso que vai tratar principalmente dos países de língua portuguesa Predominante, né? Esse curso ele não tem pré-requisitos Cada curso, cada dia, cada aula é um curso fechado sobre um autor. Né? Então, se você não participou dos outros, mas quer começar a participar a partir de agora, fique à vontade, faça a sua inscrição através do e-mail, ccrvermelha.com. negocia com a Paula, o Leandro, é, sobre o custo, porque esse curso ao todo, são oito pontos, ele tem um custo de 100 reais que pode ser parcelado em duas vezes. E aqueles que quiserem começar a partir de sábado agora, podem negociar para pagar um valor menor, é, proporcional e equivalente às aulas que foram participar, tá? É vermelha, arroba gmail.com, para fazer a inscrição nesse curso. É, para fechar, é, eu queria dizer que a forma de acompanhar a programação, a principal forma, é através da nossa página do Facebook a página no Facebook, você procura também CCV, Centro Cultural Esperança Vermelha, curte a nossa fanpage no Facebook, não é um perfil que você adiciona, né? é uma fanpage, então você tem que curtir, você curte a fanpage e a partir daí você pode é, acompanhar as nossas publicações. Toda a nossa programação vai para essa fanpage. Se você preferir, nós temos também um grupo de programação no WhatsApp, é, entre em contato pelo e-mail ou pelo Facebook através de mensagem privada deixe seu celular é, e solicite inclusão é, via WhatsApp que você vai estar recebendo a programação também, de primeira mão do grupo do WhatsApp que é coordenado pelo Daniel, tá? É, bom, é isso que eu tinha de fora nosso debate de hoje, como eu falei, é um debate sobre a Câmara Municipal qual é a Câmara Municipal eh, na sua nova eh, composição qual é a Câmara Municipal que sai das eleições que aconteceram agora eh, nesse mês de outubro eleições municipais ok, okay. okay. vamos ver se o sou melhora aqui agora Repetindo, o debate de hoje é sobre a, a nova composição da Câmara Municipal tá eh, nossa ideia, inicialmente, era convidar os vereadores de esquerda que foram eleitos e, e que vão compor a bancada de oposição. Né? É, fizemos um convite para o Carlão e para o Pedro Torino do PT e estendemos o um convite também para a Mariana Conte do PSOL. É, inicialmente, a Mariana Conte disse que não poderia vir, porque, é, como eles estão muito engajados no segundo turno de Sorocaba, na campanha do Raul Marcelo lá, é, ela colocou para a gente que nesse momento não seria possível para ela participar. É, já o, o Carlão e o Pedro Torim inicialmente confirmaram a participação, por isso que a gente manteve esse tema, dessa roda, é, mas eles é, entraram em contato com a gente hoje, agora à tarde, dizendo que tem pautas importantes da sessão na Câmara e que isso dificultaria a participação deles nessa roda. E eles disseram que uma próxima oportunidade para a gente fazer em outro, em outro dia que não seja segunda ou quarta, que são os dias que tem sessão na Câmara. Está né? é, anotada é, a observação. É, mas a gente já tinha definido esse termo, então nós vamos manter a nossa roda com esse termo. Hoje é um dia bastante atípico, né? é, além da, da questão da dificuldade é, daqueles que estariam é, como palestrantes nessa roda é, de estar tá comparecendo, Nós temos também uma chuva torrencial na cidade de Campinas e isso com certeza desanimou muita gente de tá estar presente aqui hoje qualquer forma paremos a nossa roda e já fica o convite para segunda-feira que vem, a partir das 19 horas, participar da nossa próxima roda, tá? É, eu vou fazer uma, uma fala curta, um balanço é, eleitoral, inicialmente quero colocar alguns dados e depois tirar algumas conclusões sobre a nova composição da Câmara. Feito isso, é, se alguém que tiver nos acompanhando através da internet, quiser mandar alguma pergunta, pode fazer, mas mande é, rápido, porque essa roda de hoje ela vai ficar mais curta em função do, dos acontecidos. Né? Então, se você tiver uma pergunta para fazer, já vai formulando, você pode fazer através do site, quem estiver acompanhando através do página 13, acho que hoje só tem o página 13 transmitindo, né? É, www.pagina13campinas.org Quem estiver acompanhando pelo Página 13, é, tem um link logo acima do vídeo aí que você clica, é, escreve seu nome e manda pergunta. tá? Perguntas que vierem também por, por Zap ou por, por Telegram a gente vai responder também, tá? mas damos preferência para o página 13, é mais fácil para a gente organizar, para não correr o risco da sua pergunta extraviar e, e a gente não conseguir responder a tempo aqui. Então, vamos lá, que Câmara que é essa que nós teremos a partir de janeiro de 2017, nesse momento de golpe que nós estamos vivendo no Brasil? Primeiramente, fora Temer, né? para começar a nossa conversa aqui primeiro ponto a ser destacado sobre essa nova formatação da Câmara é que a esquerda terá uma bancada menor. Né? O PT com dois vereadores, o PSOL com um. É, teremos provavelmente uma oposição na Câmara com três vereadores, né? dois homens e uma mulher, a Mariana Conte. Bom, o PT fez ao todo, a chapa toda do PT, todos os candidatos a vereador, mais os votos na legenda, o PT fez 27.792 votos. Tá? É, em 2012, o PT tinha feito 59 mil. Podemos concluir que a votação do PT caiu para um pouco menos da metade. Né? Esse, esse dado ele meio que se repete, tirando os, os pontos que estão fora da curva, uma ou outra exceção mas esse dado ele meio que se repete nacionalmente por tudo que nós já observamos. Né? Resultado dessa conjuntura de golpe e, e, e de tudo que aconteceu recentemente, processo eleitoral com é, espetacularização das iniciativas da Polícia Federal, e prisões arbitrárias, acusações sem nenhum fundamento. Né? A, nova, a nova acusação do momento é que o Itaquerão foi um presente... É, para o presidente Lula, né? e esse tipo de coisa, depois do barco, é, que do jeito que falavam, parecia que era um iate, quando vazou a foto, era um barquinho, né? e os pedalinhos, enfim, o triplex, que tem é, a metragem de, de um apartamento popular, depois de tudo isso, agora temos também a, a, a Arena do Corinthians, que segundo é, a, os, as os meios de comunicação empresarial já estão dizendo, é um presente para o Lula. Né? Bom, nesse contexto que nós disputamos a eleição, e foi nesse contexto que o PT baixou pela metade a sua votação. O PT, há quatro anos atrás, teve a terceira votação na cidade de Campinas. Mas não só isso, teve a terceira votação na cidade de Campinas, muito próximo do segundo e do primeiro colocados. Né? PSB, depois o PSDB... E depois o PT. E o PT com a votação muito próxima de PSDB e PSB. Não é novidade o partido do prefeito fazer a maior bancada, né? Isso tem sido meio que uma regra. E, mas, e o PT e o PSDB sempre disputando protagonismo na cidade. É, dessa vez o PT caiu um pouquinho, né? Tem alguns partidos aí que acabaram ultrapassando o PT. É, nessa somando. É, os votos proporcionais de modo geral, inclusive legenda, o PSB fez 75 mil votos, o PSDB 52 mil votos, o PSD 39 mil votos, o, o único que não estava aí na, na coligação do Jonas, dentre esses, mas é, que teve candidatura própria, que acabou ficando em segundo lugar, que foi o Orse. O PP fez 36 mil votos e só depois vem o Partido dos Trabalhadores com 27 mil votos. É, com relação a quatro anos atrás, analisando votação de 2012 para 2016, é, focando aí nos partidos de esquerda, a conclusão é a seguinte: o PSTU baixou votação, tinha feito 1.996, baixou para 513. É, acho que isso tem mais a ver com o racha do, do PSTU e, e, e outros fatores do que propriamente é, com a conjuntura, né? Mas é um partido que baixou bastante a votação para bem menos do que a metade do que alcançou há quatro anos atrás. O PCdoB se manteve na média de 17 mil votos, o PSOL também se manteve, baixou de 22 mil para 21 mil, uma variação pequena, é, e o PT, que perdeu votos, aí caiu para menos da, da metade da votação que alcançou há quatro anos atrás, 59 mil votos para 27 mil votos. O PT alcançou há quatro anos atrás 11% dos votos proporcionais, alcançou agora 5% dos votos proporcionais. Uma queda bastante significativa. Bom, de modo geral, a Câmara tem 23 reeleitos, né? 10 novos vereadores, dentre os quais uma mulher. Rafael, o Rafa Zimbaldi foi o mais votado, com 11.640, isso abre uma discussão agora sobre a presidência da Câmara Municipal e sobre a composição da mesa da Câmara Municipal, com o Rafa Zimbaldi muito cacifado para entrar nesse debate. Né? Mas não significa que, automaticamente, por ter sido mais votado, ele será o presidente da Câmara. Ele sai fortalecido, né? mas nós, até pela história recente aqui na cidade de Campinas, pode ser que outras candidaturas venham a se fortalecer também, principalmente se vierem com a chancela e com o, o favorecimento do governo, algo que tem muito peso nos debates dentro da Câmara Municipal. É, essas, essa votação que eu passei os números aqui, ela resultou na seguinte composição, o PSB tem seis vereadores, o PSDB, quatro vereadores, o PSD, três, o PP, três e o PT, dois. Daí para baixo, mais alguns partidos com dois vereadores cada e muitos partidos com um vereador só, tá? completando aí o total de 33 vereadores na Câmara Municipal. Surpreendentemente, o PMDB não terá nenhum vereador nessa legislatura e o PDT também não conseguiu eleger um vereador. O PDT, é, muito interessante, né? Até é, durante o governo Hélio, tinha a maior bancada, né? Esse papel, esse protagonismo que é do PSB hoje, ele já foi do PDT, né? E o partido se é, esfarelou na cidade. É, o que indica como isso tudo é muito fluido, né? porque tem uma grande quantidade de vereadores que muda o tempo todo de um partido para outro, né? sem nenhum critério programático ou ideológico. Bom, a composição da Câmara, a Câmara Municipal de Campinas vai continuar sendo, é, em resumo, né? grosso modo, vai continuar sendo basicamente aquilo que vinha sendo antes, talvez até com a direita se, for, se fortalecendo um pouco mais. Mas o perfil é, dos vereadores da Câmara Municipal, ele segue sendo aquele mesmo é, dessa atual legislatura que termina agora em dezembro, né? pastores é, e radialistas, principalmente, né? ocupando espaços dentro da Câmara, e com algumas novidades, né? uma das novidades é a família da farmácia. Né? O Jorge da farmácia, o Rodrigo da farmácia, que se elegeram os dois. E tem o Jair da farmácia, que não se elegeu, mas que passou raspando também. Quase que a família da farmácia faz três vereadores. Estou é, brincando sobre isso. Na verdade, não sei, acredito que eles não são parentes, não, mas é uma brincadeira. É, porque todos eles usaram da farmácia no, no nome. Né? É, temos alguns figurões e algumas figuronas também que não conseguiram retornar para essa próxima legislatura. Né? É, Tiago Ferrari, Canário, é, Sidão Santos, é, Gesiel, Cid Ferreira, né? esse nós não vamos sentir saudade. Jota Silva, Elcio Batista... Leonice da Paz, Neusa do São João, né? enfim, uma série de... A Neuza do São João que foi a única mulher, é, que na verdade é a única mulher da legislatura atual é, e que saiu e, e que agora a única mulher passa a ser a Mariana Conte. Muita gente ficou de fora. Por outro lado, é, algumas figuras novas aí que vão cumprir com esse papel que esses que a gente está se despedindo cumpriam antes, né? É, algumas incógnitas, né? tem, por exemplo, o Tenente Santini, do PSD, né? e a, a, a gente fica até apreensivo com relação a que tipo de pauta pode trazer, e tem também o Nelson Rosri, do PTN, é, esse é uma figura carimbada na cidade, conhecido pelo debate super conservador com relação à a, a, a questão das drogas, né? sempre tratando como tema de segurança pública e propondo é, tratamentos de saúde é, para uma discussão conservadora, com os métodos mais ultrapassados possíveis né? é, e sempre de forma assistencialista. É, teremos, portanto, pauta-bomba é, no debate sobre segurança pública, no debate sobre o tema das drogas na cidade. Né? A Câmara de Campinas, ela tem um histórico já de discussão é, de projetos de higienismo social, como era o caso do Tolerância Zero, né? projetos de criminalização da pobreza, né? é, tudo isso é tema muito controverso dentro da Câmara Municipal, pautado sempre pela direita. Né? É, mais recentemente, a emenda da opressão, o debate sobre ideologia de gênero, que também, enfim, a Câmara Municipal nos expôs a alguns ridículos que viram assunto internacional. A imprensa nacional toda pautou a Câmara Municipal, seja pelo dia do 7 a 1, seja por bizarrices como a moção de repúdio contra Simone de Beauvoir. Né? É, com certeza, coisas desse tipo voltarão a aparecer pelo próprio perfil dos edis que estarão nos representando no nosso legislativo a partir de janeiro de 2017. Ah, bom, é isso. Resumindo, resumo da ópera, né, qual que é o quadro que nós teremos? Nós teremos uma esquerda menor, o Partido dos Trabalhadores de 4 reduz para 2, vereadores. Nós teremos uma direita maior, se, se a esquerda perde espaço, quem ganha é a direita. Uh, o governo terá uma base ampla, ainda maior, com mais dois, possi possibilidade de mais dois vereadores virem a compor. Quando eu coloco isso, embora nem todos os, tirando os três da esquerda, nós temos um do, do, do PCdoB que nós não estamos levando em consideração, porque ele está na base do governo. Uh, tirando os três da esquerda, dois do PT e uma do PSOL, tirando esses três, uh, nem todos os vereadores estavam na base do governo Jonas, na, na coligação do governo Jonas, quero dizer. Uh, mas isso não significa necessariamente que eles vão fazer oposição. Né? Esses vereadores do PSD3, que o PSD conseguiu emplacar, uh, o, como o Orsi foi candidato a prefeito, ele fica fora. Né? Nós sabemos que muito do trabalho de oposição que o Arce fazia era oposição pela direita, né? porque nós sabemos a origem dele, ele vem do PSDB, mas o trabalho de oposição que o Arce fazia já era vislumbrando a candidatura a prefeito. Com ele fora, nós imaginamos que o PSD deve voltar a ter um comportamento que nós já sabemos qual é, né? de compor base do governo e colaborar com Jonas Donizete a partir de agora. Salvo... Uh, alguma surpresa apareça daqui até janeiro, tudo indica que o governo terá uma ampla base aí, que pode chegar a 30 vereadores, né? PT e PSOL, com três no total, fazendo o esforço para resistir dentro do nosso legislativo municipal. Uh, outra questão que vale a pena ressaltar: o número de negros é menor do que o anterior. Eu não tenho o número exato ainda, porque eu ainda não consegui é, identificar todos, né? é, porque a Câmara também é isso, tem alguns ilustres desconhecidos. Tem desconhecidos que se reelegeram novamente, que passaram os últimos quatro anos dentro da Câmara, praticamente sem fazer discurso na tribuna, sem apresentar projeto relevante de lei, a não ser nome de rua, tipo de indicações, de lombada, semáforo, mas isso a gente nem leva em consideração. É, então, teremos mais alguns ilustres desconhecidos dentro da Câmara Municipal. É, mas o fato é que alguns vereadores da legislatura anterior, que eram negros, não se reelegeram. Lógico que quando a gente fala em números de, de negros, nós estamos falando de visibilidade. Né? Mas, do ponto de vista político, é, do ponto de vista da defesa da pauta do movimento negro, nós perdemos... Nós Acredito que não vai perdemos não, nós vamos manter o mesmo patamar, é, porque a maioria dos vereadores negros que tinha é, e que estão ainda até dezembro nessa legislatura não defendiam pautas do movimento negro. Pelo contrário, a maioria deles é, trabalhava contra a nossa pauta, projetos e, e debates na tribuna de intolerância religiosa, por exemplo, ataques às religiões de matriz africana. Enfim. Uh, levando tudo isso em consideração, uh, do ponto de vista do movimento negro, uma Câmara que não representa e que não espelha a diversidade étnica da cidade de Campinas. Do ponto de vista da discussão de gênero, uh, só uma mulher, já era só uma mulher, uh, felizmente agora uma mulher de esquerda que tem trânsito no movimento feminista, que é a Mariana Conte. É, ainda é um número muito pequeno, porque é, se a, a proporção de, de, de negros em relação aos não negros na cidade de Campinas não chega a 50%. No caso das mulheres, nós estamos falando de metade da população que não se vê representada dentro do legislativo, né? apenas uma mulher é, é, tem, ocupando uma cadeira na Câmara. Resumidamente, é isso. Uma próxima gestão de subserviência ao governo, que não é nenhuma novidade, e ah, ligada a interesses do capital, tanto capital especulativo, né, os barões aí da especulação imobiliária, capital, eh, os barões do transporte na cidade de Campinas, que aprovavam subsídio, aumentos eh, de subsídio um atrás do outro, e tudo indica que isso vai seguir dessa maneira. E, além das pautas conservadoras, né, que vira e mexe, aparecem dentro da Câmara Municipal. Tem um vereador que se elegeu, é um vereador do meu bairro, é, ele propõe, por exemplo, a volta da educação moral e cívica para o currículo escolar da rede municipal. Será um, um, uma legislatura é, de muitos ataques a nossos direitos, seguramente, mas será também uma legislatura de muita luta política, porque nós, com certeza, seremos capazes de organizar partidos de esquerda, movimentos sociais, movimento popular, movimento sindical, né? é, seremos capazes de organizar a luta para enfrentar os ataques, para resistir contra esses ataques na cidade de Campinas, que partirão do nosso legislativo municipal. É, Balanço é esse, não é muito é, animador, né? mas, de qualquer forma, não é muito diferente também da situação que já estava colocada anteriormente. Né? Uma, a grande novidade, talvez, a diminuição da bancada do Partido dos Trabalhadores. O que eu teria para colocar é isso. É, sobre a redução da bancada do PT, nós já fizemos vários balanços sobre isso, não vou ficar me repetindo, é, mas se alguém quiser conversar algo sobre isso, a gente pode também tratar desse tema. É, queria dizer é, a todos e a todas que estão acompanhando, se quiserem mandar perguntas, www.pagina13campinas.org, logo acima do vídeo que você está assistindo, se você não tiver na, na tela cheia, logo acima do vídeo tem um link, você pode botar seu nome aí e mandar a pergunta. Né? Não sei se já tem alguma questão enviada para a gente aqui, a Paula está dizendo que não. Bom, vou aguardar um tempo, tem muita gente assistindo aí, Júnior? Não tem ideia ainda? Tem bastante gente. Bom, nós vamos aguardar para ver se vem alguma questão, algum questionamento. Eu queria justificar novamente se alguém pegou a nossa transmissão pela metade. Esse debate de hoje nós convidamos os vereadores e a vereadora da esquerda eleitos, que estarão na Câmara a partir de janeiro de 2017, Mariana Conte, do PSOL, Carlão e Pedro Tourinho, do PT. A Mariana Conte justificou desde o início, porque está engajada na, no segundo turno em Sorocaba, na campanha do Raul Marcelo lá, disse que não poderia, é, ficou para a próxima é, uma outra possibilidade de dela de estar aqui com a gente os dois vereadores do PT, o Carlão e o Pedro, haviam confirmado participação, mas agora à tarde entraram em contato em função de mudanças na pauta da Câmara Municipal e, e aí eles justificaram a ausência em função da pauta. Hoje é um dia bastante atípico aqui, com alguns é, militantes que estariam com a gente fazendo essa roda e, e acabaram cancelando de última hora, é, e além da chuva torrencial que também dificulta a participação inibe né e mas de qualquer forma nós fizemos aqui uma análise sobre a nova composição da câmara sobre o que virá pela frente né ainda esse ano é, em rodas futuras sempre às segundas-feiras a partir das 19 horas nós trataremos do segundo turno né que está para acontecer em Campinas não vai ter infelizmente mas em outras cidades do Brasil, está para acontecer, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde o Freixo tem chances e está na disputa com o Crivella. Né? Ah, nossa, nossa, um, vamos fa faremos uma roda após o segundo turno, não tem a data definida ainda, mas faremos uma roda eh, com o debate de balanço do segundo turno, onde a gente vai fechar todo o balanço eh, eleitoral desse ano. Nós já conversamos sobre a é, conjuntura nacional, eleitoral, né, o resultado das eleições no país todo, um resumo, não, um raio-x, depois conversamos sobre as eleições na cidade de Campinas para prefeito, né, é, fizemos um balanço também da nossa campanha para vereador aqui na cidade, é, e agora, com esse tema da, da eleição proporcional, é, e os vereadores, e a, no, a nova formatação, no, a nova composição da Câmara Municipal, nós vamos encerrando esse ciclo. Né? Falta só agora um balanço do segundo turno que nós faremos numa próxima conversa. É, todas as nossas rodas elas são transmitidas por streaming, é, através do nosso site, mas é, é, o, o vídeo é gravado também. Então, a gente coloca no nosso canal no, no YouTube, no, no perfil do CCV no YouTube, a gente vai editando os vídeos né? e subindo no YouTube. Então, se você tiver interesse é, nos debates que nós já fizemos, você pode acompanhar procurando no YouTube. Então, se você tiver interesse, se você participa de um coletivo, um movimento popular... É, tiver interesse de propor uma programação ou quiser usar o nosso espaço para fazer uma reunião, é, entre em contato através do e-mail, através da página no Facebook. Nós estamos à disposição e, e convidamos a todos e a todas para estar tá vindo pessoalmente também no CCV, além de assistir as transmissões. Então, nós vamos encerrando a nossa transmissão. Agradecemos é, a sua audiência né, por ter acompanhado o nosso streaming pela internet. Convidamos você para estar aqui com a gente segunda-feira, 19 horas, e vamos ficando por aqui. Fora Temer e até semana que vem.